Eu ontem ainda não treinei, fiquei, fiquei a fazer recuperação. Um, hoje vai ser o primeiro treino com o um novo staff. Uh, ainda não vi como é que são as dinâmicas do treino, o que é que fazemos, o que é que não fazemos. A tática, já temos uma ideia de mais ou menos como é que vamos jogar pelo menos estes dois jogos. Se é mais ofensivo ou menos do que quando jogámos com o Míster Fernando Santos, uh, não sei, vamos ver. Isso é consoante os jogos, consoante as equipas que apanharmos. Mas, mas creio que vamos ter uma ideia de jogo clara e acho que vamos tentar impor em todos os jogos. Quer seja contra Liechtenstein ou outra, outra seleção que seja, uh, estamos a representar o país, temos, temos uma responsabilidade muito grande, uh, estamos a fazer o que estamos e por si só isso já é, já é um motivo de, ir, de encarar o jogo de forma, de forma séria. Uh, vamos fazer o que gostamos, representar o nosso país, as nossas famílias e é mais um jogo para, para desfrutar e, e sermos felizes nós temos de estar sempre sempre preparados a uh, não facilitar em nenhum jogo uh, temos agora um exemplo mais recente do mundial que toda a gente pensava que íamos passar com o Marrocos e infelizmente não passámos portanto seleções é sempre é sempre complicado são sempre os melhores de cada país uh, estão todos a representar o país e dão tudo e jogam cada cada jogo como se fossem como se fossem finais e tanto a Bósnia, como a Islândia, Luxemburgo, Liechtenstein um, vão acabar por ser jogos complicados, tanto em casa como fora e temos de estar, estar precavidos para isso.